Boa noite, é, estamos aqui iniciando a disciplina de fundamentos de economia, marketing e comercialização, com a turma de técnico em agronegócio, quarto período, espero que não tenha errado, mas eu acho que é isso mesmo, é técnico em agronegócio mesmo, pessoal aí espalhado pelo estado do Tocantins, eu tenho acompanhado vocês, li sobre as apresentações de alguns alunos. Hoje aqui nós estamos com a presença ao vivo também da, da Josi, da Marilene, mas eu também recebi a apresentação da Angélica, do Rui César, do Bruno Vinícius, da Aliciana Pereira, da Alessandra Oliveira, da Larissa Araújo, Kate Araújo Reis, da Sandra Aparecida, do Paulo Roberto, da Marilene, da Suiane, da, do Valdineides, da André Alves, da Rayane da Jaqueline, Josimeire, Renata Vieira, Lucimeire, Edilson, Juliana e Sales Lopes. A maioria, boa parte de vocês é, é de Nopes, né? Marianópolis, Lavadeira, aí de Guaraí tem pessoas Ponte Alta, São Valério, Confeita. Confeite. Não, ah, é de Guaraí. É que tem uma aqui. Lá de Guaraí, ela trabalha com, com bolo. Né? Se tivesse. Na, quando tiver a confraternização, ela vai trazer os bolos pra gente. Que é a a Josimere. Santa Rosa também. Muito legal saber que vocês estão espalhados. E eu não conheço muito bem essa cidade. Eu nunca tive Marianópolis lava, lavadeira. Eu acho que é espeso. Lavadeira. Guaraí até que eu conheço, nem Ponte Alta eu nunca tive, Santa Rosa também não, então cidades bem diferentes eu estou em Colinas aqui no, no aqui trabalha com, com doce, pode. professor sou eu, viu? ajude pode, pode falar Aí, aí é importante também ter, um, ter uma ferramenta de, de levantar a mão também. Vocês podem levantar a mão também, às vezes, e então, a gente conversa, vai conversando. Mas pode falar, Josi. Você, você é de qual cidade? Você é, Eu sou de é Ju... Guaraí que trabalho com doce, a Josi É a Ju... É isso? Ah, legal. Uhum. Que, que aparece no perfil só Então, prazer, então, muito bom. Então, <risos> então, nós vamos quando tiver um encontro presencial. Espero que um dia aconteça, a gente. Com certeza. Vai. Como é que é os encontros mesmo? Assim, me explica um pouco, os que você já teve presencial, como é? E Aqui não teve, como? né? Não é teve ainda. Um Porque foi quando era para começar, foi teve a o início da pandemia. Hum, aí não teve nenhuma aula presencial. E, e vocês acompanham as aulas pelo polo, no caso? Tem um local onde fica, uma estrutura, e vocês vão lá e acompanham as aulas ou acompanham de casa mesmo? Só de casa, porque lá não abriu. Era para iniciar o ano passado. Aí não iniciou. Aí iniciou só online mesmo. Não tá ok, então. Não, obrigada aí pela, pela cooperação. Mas hoje também eu tenho um assunto para tratar com vocês, que é também da disciplina mesmo de fundamentos, que é sobre microeconomia. Eu passei um, uma aula passada, não tem muito relação com microeconomia, que é a questão mais do PIB, mas eu acho importante vocês conhecer conhecer também o site do IBGE, que é uma fonte de, de informação e dados, importante assim de pesquisar, tem muita coisa, né às vezes, do município, para conhecer melhor um pouco Algumas coisas meio que na prática, né? Porque o economista trabalha muito com essas fontes de informação. Deixa eu ver se fica bom de vocês visualizarem. É porque quem usa celular, às vezes, não fica tão legal, né? Talvez a maioria. Mas alguns relataram também as dificuldades né, de, de acesso. Tem, tem um, uma pessoa que, que relatou, não lembro o nome, não associo o nome, mas eu lembro assim, que relatou que parece que trabalha numa, numa, numa propriedade rural, e aí vai às vezes na cidade, aí aí acessa os conteúdos, aí salva e tal. Quando eu estava estudando em AD, eu também estava meio nesse sentido, eu morava num assentamento, e aí eu ia fazer o curso na cidade, ia na sexta-feira, ficava até sábado, mas aí trazia tudo num pendrive, tinha um computador velho lá na casa, lá no assentamento, aí eu estudava fazia muita coisa e quando chegava postava tudo de volta salvava os exercícios né tipo assim pegava as questões e tudo e aí fazendo mas cada um tem uma dinâmica por isso esse sistema é interessante assim porque geralmente é para atender esse esse perfil né de, de pessoas por exemplo são pessoas que trabalham meu perfil é, era esse trabalhava né não tinha como estudar num horário regular, assim, de estar de presencialmente todo dia, tal hora, e às vezes também não tinha, o tipo de trabalho que eu fazia, às vezes, não tinha muito horário, né, e aí e aí esse essa dinâmica né de estudo em AD possibilitou isso, eu, por exemplo, podia em tal dia estudar final de semana, tal hora, essa flexibilidade no horário, mas ao mesmo tempo que tem essa flexibilidade, você tem que ter a disciplina com relação ao estudo, né? Porque essa disciplina é que vai fazer, encaixar esses horários e ter esses horários, porque às vezes a gente tá cansado de um monte de coisa, né? às vezes do trabalho, de, da família, dos filhos, mas aí tem que ter uma disciplina, tentar ver quais são esses, esses encaixes de horário e, e pegar na hora que você tiver. Para mim, funcionava muito bem, assim, tipo assim, acordar 5 horas da manhã e e estudar, por exemplo, quatro horas, até hoje eu faço isso, quando eu estou muito apertado com muita coisa, aí eu acordo mais cedo e, e pego mais cedo em algumas coisas para poder adiantar, e aí minha vida assim resolve para mim, mas cada um tem uma dinâmica, né? tem um, vamos dizer assim, um, um horário biológico e tudo, para mim, acho que foi interessante. E, e hoje nós vamos entrar um pouco mais dentro da questão mesmo da da microeconomia, né, e eu espero que vocês gostem, tentar também fazer uns vídeos mais curtos, assim, de 30 minutos, para vocês, para não ficar tão, né, e tal, cada aula, mais ou menos 30 minutos, eu acho que é importante também dosar nesse sentido o tempo. Mas é isso, vamos falar então de microeconomia, o objetivo é, é assim, para vocês terem uma noção, né, do que é microeconomia, a gente ouve muito falar em economia, mas às vezes a gente não, não consegue entender. Entender como se formam as curvas de demanda e oferta, no caso de uma economia de concorrência perfeita, e como se forma o preço de equilíbrio. Identificar a formação do monopólio e do oligopólio em uma economia de concorrência perfeita. Então, uma das primeiras questões é entender um pouco essa questão de concorrência perfeita, né? É tipo assim, como se, se não tivesse, vamos dizer assim, toda necessidade do mercado, né? as pessoas sentem necessidades, por exemplo, de ter um acesso de um produto, um serviço, e aí fossem ofertados produtos e serviços com várias, né? várias pessoas procurando produtos e serviços nesse sentido, sem, sem ter um desequilíbrio, né? vamos supor assim, de oferta, e de procura, né, Do mesmo tempo que houve, que por exemplo, a, a Josi, que trabalhei com panificações, com bolo, ao mesmo tempo que ela produz bolo, sempre vai ter compradores para os seus produtos e, e vice-versa. Ao mesmo tempo que uma pessoa procura um produto, vai ter o produto. E é uma concorrência perfeita, né, tanto faz de, dessas, desse lado, não há uma, uma escassez às vezes nesse sentido, né. E aí, esse... Esse equilíbrio né, dessa, desse tipo de concorrência perfeita faz parte da análise microeconômica, fazer essa análise com base. Mas isso é tipo uma coisa de laboratório, quando se fala isso, né, em concorrência perfeita, porque na prática a realidade da economia não é isso. Mas se faz isso, se procura ajustar a economia né, numa lógica de economia perfeita para fazer um estudo, é tipo uma régua. Né? Se a economia fosse perfeita, as coisas funcionariam assim, mas só que a gente percebe que a economia não é perfeita por vários fatores. Né? Por exemplo, agora estamos meio que passando por uma questão de crise energética, em algum sentido. Né? Então, se o país fosse crescer em relação à questão de oferta, a escassez de oferta de energia já, já não, não torna o equilíbrio perfeito então, ao mesmo tempo também, se a gente quiser outras fontes de energia, já não encontra tão rápido assim, então, então o mercado não se ajusta na, na, na realidade como a gente deseja, por exemplo, os preços dos combustíveis, né? a gente fala, ah, mas aí existe às vezes, por exemplo, a concorrência não é perfeita nesse sentido, porque o preço do combustível aumenta, por causa desses desequilíbrios da própria concorrência né, que, que existem. Nesse caso do combustível, é a questão que é relacionada com a oferta da moeda, né? como o, o dólar né, influencia nessa questão, então, quando o dólar aumenta de preço, e o dólar, às vezes, pode ser influenciado pela oferta do próprio dólar, mas, mas aqui, mais a questão que está impactando a questão dos combustíveis é essa dinâmica né, do preço estar atrelado ao dólar, e quando sobe, então, então já não é uma concorrência perfeita nesse sentido, ó, já, já há um desequilíbrio. Então, na prática, o mercado ele não, ele, tipo assim, ele é muito dinâmico e cheio de, de, como se diz, entrelaçes, né? Que acaba não tornando a concorrência tão perfeita como a gente imagina. E mesmo porque tem atores que às vezes podem acumular, né? Fatores de de produção e, e, às vezes, um produto, como no caso da gasolina, que muitas pessoas, às vezes, é, fala que, às vezes, por exemplo, não sei, grandes cidades pode ser que tenham muitos tipos de posto de combustível, mas talvez uma pequena cidade tenha dois né, postos de combustível, e aí, às vezes, também não, não gera uma concorrência tão grande. E, às vezes, os, os dois postos de combustível que tem compra gasolina do mesmo fornecedor e aí também já não há uma concorrência tão grande nesse sentido. Então, nesse sentido, é, é entender né, que aqui é dentro de uma situação de economia perfeita, né, de concorrência, né, vários fornecedores de um produto, vários compradores, então, esse é o tipo de concorrência perfeita que se estabelece nessa condição. Então, vocês também viram sobre a questão da, da curva, né, de a, a CPP, né, curva, de a CPP, curva de curva de produção né que um país tem a capacidade de produzir determinada. mas aqui a gente vai ver também sobre a curva de demanda que tem uma certa relação mas no caso na curva do dos fatores de produção de um país assim digamos nesse sentido né que a gente viu nas aulas passadas ela dita o limite que um país tem né de produzir determinados bens de consumo só que a gente produz várias coisas né um país tem capacidade de produzir várias coisas mas, ao mesmo tempo, aquele limite é quando você também tem oferta plena de emprego, né? nesse sentido, né? uma economia perfeita, oferta plena de emprego, né? todos os fatores de produção sendo utilizados, tudo. mas o que faz também essa curva de, dos fatores de, de produção, curva de produção, passar, né? poder passar, é o avanço tecnológico, aumentando a produtividade, é uma das coisas que talvez não tenha conversado. Mas o objetivo dessa aula é esse, eu espero cumprir um pouco, que ao final a gente possa conhecer um pouco mais. E eu acho que vai ser um dos três vídeos também, desse material. Conceito, microeconomia ou teoria dos preços analisa a formação de preço no mercado, ou seja, como a empresa e o consumidor interagem e decidem qual o preço e a quantidade de determinado bem ou serviço em mercados específicos. Então, por aí a gente já percebe que ela tem um campo específico, né? Então como que se formam os preços das coisas, né? numa lógica de concorrência. Mas é um pouco diferente com relação como às vezes as pessoas precificam seus produtos, né? no, porque é uma diferenciação, vamos entender isso mais na frente. O foco da análise da microeconomia se preocupa se com a formação de preços de bens e serviços, por exemplo, soja, Automóveis e de fatores de produção, salários, aluguéis, lucros, em mercados específicos. A teoria microeconômica não deve ser confundida com economia de empresas, pois tem enfoque distinto. A microeconomia estuda o funcionamento da oferta e da demanda na formação de preços no mercado. Então, como a gente viu, então está mais relacionada com o conjunto de empresas né, ou pessoas que oferta e o conjunto de empresas ou pessoas que compram. né, Porque é, todo mundo, às vezes, exerce os dois papéis. né, Às vezes, a gente está ofertando produto ou comprando. Também as empresas também exercem os dois papéis, elas ofertam e também consomem. O governo também exerce esse papel de ofertar serviço e consumir também. Então, todo mundo, às vezes, exerce esses, esses papéis aí. Então, o que é analisado é esse conjunto né, de ofertantes e demandantes na formação do, do preço de um produto. O preço obtido pela interação do conjunto de consumidores com o conjunto de empresas que fabricam um dado bem ou serviço, só que aí limita a análise de um dado bem serviço, né? ou serviço, ou é o serviço de costureiro, é o serviço disso, ou é, ou é o combustível em si, então você fecha, mas aí você analisa todos os atores que influenciam né, essa dinâmica de mercado. É, a administração estuda empresa específica, prevalecendo a visão contábil financeira do preço, da, de venda do produto baseado nos custos de produção. Na microeconomia, predomina a visão do mercado como um todo. Então, essa é a diferenciação, porque é o conjunto do mercado onde empresas e consumidores operam, né, nesse, nesse sentido, e fornecedores, todo mundo está operando, esse conjunto de mercado que é, que é a questão da microeconomia, na formação de preço. Uma empresa ela vai se preocupar, por exemplo, na hora do preço, ela se preocupa mais é, com o que ela gastou para produzir determinado produto ou serviço, e se a, a partir do momento da venda daquele produto ou serviço, ela vai obter um lucro, né, que vai conseguir manter suas operações e aí também se aquele preço de venda dela é concorrente né dentro de outras empresas que fabricam ela faz um pouco essa análise mas a preocupação dela é de conter os custos dela né ela tá mais preocupada nesse sentido de arranjar matéria-prima mais barata o pro produto dela mão de obra né gastar menos reduzir os custos né do processamento também e de distribuição do produto para ela poder ter um resultado. Então, e a microeconomia não tá preocupada com o arranjo de todas as empresas nesse nesse jogo, né, de compra e venda na própria concorrência entre elas, né, nesse sentido, do de que forma o preço também, né, de alguma forma. Então, a abordagem econômica diferen, diferencia-se da contábil até nos custos de produção. Economista analisa não só os custos efetivamente corridos, mas também aqueles decorrentes das oportunidades sacrificadas, ou seja, os custos de oportunidades ou implícitos. Os custos de produção do ponto de vista econômico não são apenas os custos ou desembolsos financeiros incorridos pela empresa. Custos explícitos, mas inclui também quanto as empresas gastariam se tivessem de alugar ou comprar no mercado os insumos que são de sua propriedade. Custos implícitos. Então, aqui, já acabou falando o que são esses custos implícitos. Porque, assim, é como você dizer assim, você tem uma empresa, mas ao mesmo tempo você tem... A, a estrutura da empresa e aquela estrutura da empresa ela por mais que ela pertence à empresa mas ela tem um valor ali né em si né um valor ou seja um valor patrimonial também líquido se você fosse vender por exemplo daria um valor cheio 100 mil né E esse valor desse patrimônio também ele ele ele é considerado como um tipo de aplicação, né? A partir do momento que você tem aquele patrimônio ali, um valor de 100 mil aplicado naquilo, você analisa aquilo ali. Esse 100 mil aplicado nessa empresa e o retorno que eu tenho com as atividades dessa empresa estão compensando mais do que se eu pudesse pegar essa empresa e vender ela e aplicar em outra coisa, será que eu teria um melhor retorno? Então, isso que são os custos de oportunidade quando se fala nisso aí né será se realmente eu ter esse dinheiro aplicado nesse negócio compensa é como assim se falasse né com a Josi que tá aqui presente acompanhando as aulas se você pegasse o seu o seu né toda a sua estrutura de confeitaria e vendesse ela investisse esse dinheiro em outra atividade né que fosse, será se você iria ganhar mais, por exemplo, se aplicasse na poupança, será que ia dar na poupança, com certeza você ia perder dinheiro. Então essas análises que faz, o custo do, da, da, daquele daquele empreendimento reflete as oportunidades que você deixa né, de ter a, de investir e decidindo manter naquela atividade, é igual uma propriedade rural, né? Será se é melhor você ter a propriedade rural ou vender sua propriedade, pegar seu dinheiro e investir nas ações da Petrobras, por exemplo, né? ter todo ele investido nas ações da Petrobras, o que, que vai dar mais retorno para você? Esse é o custo de oportunidade que se coloca. Então, quando você tem uma coisa empregada, ou seja, até num trator, o que, que vai compensar mais né, para você? Comprar um trator ou pagar as horas de trator para fazer o serviço, então o custo de oportunidade reflete isso também, essas escolhas que você tem que fazer, o que é mais vantajoso né, em você empregar o seu recurso, e às vezes a economia reflete essa perspectiva também, mas em algum sentido também a administração financeira de algumas empresas também pensa mais do foco das empresas também, elas pensam nesse sentido também mas a economia microeconômica se preocupa nesse custo também relacionado à questão dos preços. Né? Agentes econômicos, os agentes da demanda, esses aí são os consumidores, são aqueles que se dirigem ao mercado com o intuito de adquirir um conjunto de bens ou serviços, que ele maximize em sua função de utilidade, ou seja, seu grau de satisfação no consumo. Então, a gente... Consome um bolo porque sente fome, né? E aí, às vezes, tem o um desejo também. E aí, quem gosta de chocolate vai consumir muito chocolate, um churrasco. Mas é as necessidades que nos levam ao consumo. Mas essas necessidades não são só de pessoas físicas, são de pessoas jurídicas também. Então, consumidores podem ser tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, empresas. Então, esse conjunto aí formam também, então, assumem os dois papéis, e o governo também é um dos maiores consumidores né? dentro de uma economia também. E aí, essas questões aí funcionam como alavancas para o preço, né? como, como se diz, a partir do momento que você tem a oferta né? de, de um produto, tem que ter a demanda, né? as pessoas que vão querer adquirir aquele produto. Então, nesse sentido... Então, nesse sentido aí, é, é a partir do momento que também o governo ele demanda por produtos, né ele vai, por exemplo, construir uma estrada em um determinado local, ele acaba também movimentando a economia daquela região, ele também vira um consumidor. E, e às vezes a gente tem esse reflexo, às vezes, quem, eu não sei se aqui de vocês mora em algum lugar que foi feito algum empreendimento, né? por exemplo, em Lajeado, na cidade de Lajeado, eu não sei, mas ali foi feita a hidrelétrica de Lajeado, ali, e a partir daqueles investimentos né, do governo construindo a hidrelétrica, gerou um aumento do consumo de vários produtos e serviços naquela cidade, por aquele período. Né? Então, isso aí são os consumidores, e isso aí reflete uma análise microeconômica, né? um exemplo, né? quando você aumenta né, os o conjunto de, de consumidores demanda. As empresas ou estabelecimento comercial é a combinação realizada pelo empresário, dos fatores, ali ficou errado, né, dos fatores de produção: capital, trabalho, terra e tecnologia. Então, na CPP, né, curva de possibilidade de produção, a gente viu que um país ele tem um limite, né dos fatores de produção mais considerado mais a questão do capital, do trabalho e da terra. Mas, a partir da tecnologia, você pode né, ultrapassar um pouco essa barreira, porque aumenta a produtividade. Essa questão da tecnologia, falando um exemplo, para simplificar, é, dentro da questão agrícola, se você for usar, por exemplo, para preparar um alqueiro, né, um hectare, porque um alqueiro não equivale é a um hectare, né? eu acho que é, uma, quase cinco hectares dá um alqueiro, mas, por exemplo, um hectare, se você for preparar um hectare na, na mão, no braço, né, ou no trator, então, a rapidez com que você faz um serviço com um trator é diferente do manual, então, a tecnologia ela aumenta a produtividade do trabalho, então, a tecnologia, nesse sentido, às vezes, é o um emprego de máquinas, implementos e aí outras formas de produzir que, que acabam impulsionando, então, é isso faz com que você potencialize também a mão de obra. E aí você pode liberar a mão de obra para outras atividades, né? dentro da curva de possibilidade de produção, CPPD. Então, e aí é que a visão econômica do empresário, no caso, né? ou estabelecimento comercial, é diferenciada, né? vamos diferenciar a pessoa do empreendimento né E aqui no caso está só estabelecimento comercial aqui então existe um estabelecimento comercial que é uma talvez uma estrutura física com suas máquinas implementos e tudo existe a figura do empresário né que articula né a questão do capital que ele tem as pessoas que vão trabalhar dependendo se for né, uma propriedade rural a terra tem tem uma influência maior nesse sentido mas se for simplesmente um, uma empresa dentro da cidade a terra tem, tem um papel mais só de suporte da estrutura ali né dele ter para ter empresa mas pode ser até um, um, uma propriedade alugada né uma terra. então nesse sentido mas é importante a importância muda né dos fatores de produção dependendo da atividade que você vai desenvolver né? Às vezes, a tecnologia é mais importante, então, existem essas questões também, essas essa diferenciação de acordo com o que você vai fazer. é Dentro da questão dos agentes econômicos, a diferença entre o nível de tecnologia e método de produção. Então, então assim você pode ter um nível de tecnologia né, e um método de produção todos diferenciados, né? por exemplo, você pode ter uma, um nível de tecnologia alto né, dentro da sua propriedade e tudo né, mecanizado, tudo mecanizado, automatizado e tudo. E, e o método de produção é, é como você produz, né, se você emprega, por exemplo, é, vamos supor, uma adubação química, uma adubação orgânica, como que você... Trata, né? Ou os animais, se eu é o... tem uma questão hoje em dia que coloca a questão do bem-estar animal, então existe essa questão, essa diferença, né? Então, às vezes você emprega muita tecnologia e produz de uma forma. Então, de diferenciar esses conceitos, o nível de tecnologia que você usa e o método de produção que você usa. São conceitos distintos, né? Mas. Pode ser que você tenha um nível de tecnologia alto, né, e trabalhe organicamente. Pode ser que você tenha um nível de tecnologia baixo e trabalhe mais com, quimicamente, né, dentro da propriedade. Falando assim, né, para o método de produção adota mais... mas isso influencia também a questão dos fatores de produção também, né, mas também influencia dentro de uma visão não tanto econômica, mas dentro de uma visão mais administrativa também, o que influencia também a melhor forma desse arranjo, né, dos fatores de produção, como melhor eles ficam arranjados, né, dentro de uma propriedade, dizendo assim, o que que se produziria melhor nessa propriedade, né, dentro do de um arranjo, né, qual nível de tecnologia empregar também, né, se se eu ponho ordenhadeira, se eu ordenho manual, então às vezes essa escolha também né, dentro da questão do nível de tecnologia a ser usada, mas relacionada muito à questão da produtividade, porque, às vezes, também relacionada ao custo. Né? E aí é uma visão um pouco dentro da área de administração que estou falando, porque, às vezes, você aumenta a tecnologia de uma produção, por exemplo, você faz uma escolha entre por uma ordenhadeira mecânica... né? e às vezes também aumentou o nível de tecnologia, e dentro do sistema de produção colocar uma ração para a vaca, se a partir do momento que você for vender o leite, compensar esse aumento da produção, né, de fato, né, cobrir os custos desse aumento que você implicou, né, em ter aumentado a tecnologia e ao mesmo tempo <risos> o processo de produção, incluindo a proteína, né, para o animal, alguma coisa, num período seco. Então, às vezes, é importante perceber essa relação, né? se, se melhorando esses aspectos, se o preço do leite, no final, vai compensar. Mas isso é uma análise do custo do ponto de vista contábil da empresa né? em si. Mas aqui a gente está vendo a questão dos agentes econômicos, mas é uma, uma dica aí dentro do, do aspecto mais da parte da administração. E o nível de tecnologia também, nesse sentido aqui, como a gente também pode entender também, é tipo assim, o que eu emprego, né? Porque às vezes também, e fazer essas escolhas, né? Hoje, o que existe de tecnologia no mercado? Pode existir uma tecnologia, por exemplo, a gente, se você pesquisar, você vai encontrar que existe uma tecnologia que as máquinas, implementos agrícolas, alguns estão totalmente automatizado não precisam de motorista né E aí essa é a questão mas será se eu tenho acesso a essa tecnologia já aonde está essa tecnologia às vezes a gente também não tem acesso e aí essa que é existe a tecnologia né é o estado da arte ela existe mas Talvez a gente não tenha acesso a essa tecnologia, ou por uma questão financeira, né, dentro de uma perspectiva produtiva, e isso também influencia também no processo de produção, né, na combinação e com a tecnologia conhecida e disponível nesse sentido. né, O que que você realmente tem acesso. Então, essa perspectiva também. A empresa é definida como o local onde se organiza a produção. Na visão jurídica, o empresário é sujeito da atividade econômica e o objeto é constituído pelo estabelecimento. O estabelecimento é o complexo de bens, corpóreos e incorpóreos utilizados no processo de produção. A empresa, nesse contexto, é o complexo de relações jurídicas que une o sujeito ao objeto da atividade econômica. Então, assim, aí, aí na questão, é uma outra visão, né? a visão jurídica, né? do, do, da questão que aí, na visão jurídica, ela separa o estabelecimento comercial né? do, do sujeito, mas quando pensa a empresa, é os dois juntos, né? é, o, é o sujeito, a figura do empresário, e a figura do estabelecimento comercial ali, quando juntos os dois formam a empresa. Então, na visão jurídica é isso, é indissociável. né? A empresa, quando se fala empresa, se está falando não daquele lugar, lá, aquela loja, tal, está falando da figura do, das duas pessoas, tanto da, da loja física, mas do, do proprietário da loja, né? que tem lá seu nome vinculado ao estabelecimento. Então e os dois juntos que formam esse conjunto de empresa que tem os, as, os direitos legais né, as responsabilidades que respondem e aí é nesse sentido mas esse aí é um conceito jurídico né aí para economia é mais a questão da empresa né a ação da empresa sem pensar muito nessa concepção jurídica e a questão jurídica às vezes tem, tem os atos né de comércio que aí fica vinculada aí, ao proprietário, ao responsável, a quem responde pela empresa. Mas o que importa mais para a gente é a empresa, não como detentora de direito, mas como ela opera no mercado e influencia, né, a questão dos, dos preços, né? isso que é importante para a gente, mas é só para conhecer mais um pouco como a concepção jurídica enxerga. A renda pertencente às famílias, o que inclui proprietário das empresas? Então, na, na microeconomia, quando se fala, por exemplo, renda das famílias, aí não, a gente não pensa só, ah, tal, mas aí também porque a empresa, nesse sentido, né, é desconsiderada. Então, se uma pessoa recebeu a renda do lucro da empresa dela ali, não é considerada a empresa, mas a família, nesse sentido. Aí. Então, é uma coisa só, tanto faz o, a pessoa que trabalhou, que ganhou a renda da empresa através do salário, ou a pessoa que é proprietária da empresa, que ganhou a renda através do lucro né? do, da empresa. Então, não faz, aí, na, na economia considera a renda das famílias. né? Então, isso aí não tem essa diferenciação. E a renda oferida no processo de produção pertence aos empresários na forma de lucro né? e aos trabalhadores em forma de salário mas não há essa diferenciação aí chama-se renda das famílias a renda das famílias cresceu reduziu e às vezes aí aí, aí aí fala em renda média né mas às vezes tem pessoas que receberam isso isso não é é só um dado distribuído né entre as pessoas mas às vezes a renda ficou né? é o que acontece na prática porque quando a gente no começo falou na aula a gente considera a microeconomia como uma economia perfeita, né? Mas às vezes um ganhou 10, outro não ganhou nada, né? Mas aí, aí se fala a renda média das famílias cresceu quando a gente ouve falar isso, né? Aí é um, um dado de microeconomia. A, a gente está ouvindo isso, né? A renda média das famílias cresceu, a renda média das famílias caiu. Mas pode ser que nesse Nesse dizer que a renda média da família caiu, a minha pode ter caído de fato, mas a de outros pode ter crescido, né? porque é uma distribuição desigual, né? e a gente chama esse efeito de acumulação de renda, mas só que na microeconomia, como estuda a questão perfeita, né? Aí só a gente ouve falar dessa forma, mas quem sente os efeitos é cada classe, né? dependendo da classe social, o efeito pode ser negativo ou positivo, independente do anúncio, às vezes pode ter falado a renda média das famílias cresceram, mas a minha diminuiu também do mesmo jeito, e de outros estão aumentando, eu às vezes falo a renda média diminuiu e a minha cresceu, e a de outros diminuíram, também depende do extrato social onde você está. Aí às vezes o indicador por si só não diz muito, né? e aí às vezes é que a gente tem que ter o o senso crítico de saber se aquele indicador está impactando positivo ou negativamente na minha condição de vida. Isso é importante às vezes, porque o que a gente ouve de economia e falar, e falam de economia tudo, e parece que as coisas não se resolvem tanto. E o material que eu utilizei foi esse livro, né? trabalhei essa introdução à microeconomia com base nesse livro. então <coughs> nesse primeiro momento é entender né que a microeconomia ela trabalha esse processo de formação dos preços né num, num determinado mercado mas é o conjunto né de, de ofertantes e demandantes né do, de determinado produto ou serviço e que as empresas e os, as empresas e pessoas né elas assumem no, nesse, nessa perspectiva o mesmo papel né, tanto faz como consumidores ou ofertantes e, e é um sistema considerado analisado dentro de uma perspectiva perfeita né de número de compradores e números de vendedores né sempre vai existir um comprador e um vendedor e uma distribuição perfeita dos fatores de produção nesse sentido e da renda né quando se fala mas na prática o mercado não é assim então mas é, um, é uma forma da gente estudar para ver aonde está acontecendo realmente os desníveis. Então, é isso. É, um, é uma forma da gente sistematizar. Da gente, eu falo assim, mas é do economista, né? O economista sistematizar. Porque, para nós, o que é importante é a gente entender um pouco isso, né? para poder utilizar dentro da, da profissão de cada um. No caso, um administrador ele utiliza esses conhecimentos né, para tomada de decisão frente à organização que ele está frente. O técnico agronegócio, com certeza, ele ele está atuando né, dentro de uma cadeia produtiva e é muito importante ele saber também como isso implica na formação dos preços dessa cadeia de agronegócio que ele está atuando, né? como que a microeconomia pode implicar, mas a gente vai compreender um pouco mais, vai ver mais detalhado, esse foi só um pontapé inicial e foi bom conhecer algumas pessoas que estão aqui no, no grupo, eu ouvi a Josi, mas eu não ouvi os outros, de conteúdo que eu tinha para passar, depois vou colocar a atividade no Mudo, né? também vou disponibilizar no Mudo, assim, e vamos conversando pelo chat, aí assim, eu achei esse dia interessante, das quintas-feiras, às sete horas, tá pode ser um dia interessante para a gente estar se encontrando, não sei se tiverem, mas minha disponibilidade está mais à noite, no caso, eu não sei a de, de vocês, mas hoje estamos aí, tem a Camila, Sabino, a Isa Moraes, a Isaira, a Marilene e a Josi, alguém quer falar alguma coisa, comentar alguma coisa, dar um oi, estamos aí... Encerrando a transmissão. Mas foi... Pode falar, Josi. Josi. Oi, professor. Só agradecer mesmo pela aula, pela paciência, né? Ah, que isso. Eu tenho que agradecer a presença de vocês. É um estímulo. Isa Isa Moraes Pode falar Se tivesse duas vezes na semana Seria bom, né? Se todo mundo tivesse disponibilidade Seria bom a aula, ela esclarece um pouquinho mais, apesar de eu ter entrado um pouquinho meio atrasada, mas esclarece mais um pouquinho, né, a gente dá mais um ramp na memória. E qual seria o outro dia da semana interessante para vocês? Eu acho que um dia de segunda ou terça, à noite. À noite é bom, porque para quem trabalha, né, é uhum. bom. Esse horário, sete horas? É mais ou menos esse horário. Ou mais tarde, né? Melhor esse horário mesmo, né? Esse horário também para mim. É, esse horário é mais tarde também. Seria bom, porque é para as pessoas que trabalham, qual eu trabalho, aí uhum. chega um pouquinho meio tarde, né? Uhum. Aí dá da gente assistir. Vamos. E qual seria o horário ideal para vocês? Só para mim entender, eu quero entender também a dinâmica de vocês umas 8 8 horas no meu ponto de vista okay, também vou... não sei o que é. É, eu eu eu eu vou ver vamos ver se vai dar certo vou tentar às oito porque às vezes minha vida é um pouco complicada esse horário já que em casa aqui é um pouco quando chega mais se der mas se não der mais sete e meia tal quem sabe né é. já ajuda no... Hã? não ajuda nossa ajuda demais Dá mais uma, uma esclarecida na mente. Porque a gente passa, passa. o dia todo com a cabeça meio desligada. Né? Chega à noite, dá mais um. Então tá, tá obrigada, bom. professor. De nada. É muito bom falar com vocês. Então tá, gente. Ninguém tem mais nada até até próximo, eu vou ver se vai ser segundo ou terça ainda, mas aí vocês podem também colocar lá no grupo do WhatsApp, eu não sei se todos já entraram no grupo tal, vocês me ajudem aí, quem não entrou tiver com dificuldade, dá uma força. Eu coloquei algumas pessoas para administrar o grupo, mas outras pessoas podem entrar e fiquem à vontade de... Eu preciso de ajuda para administrar o grupo lá da disciplina, quem quiser virar administrador para coisas e tal, Sinta-se à vontade também. Obrigado, boa noite para vocês. E bom dia para outros que estiverem assistindo o horário, ou boa tarde. Pode falar, Marilene. Pode falar. Tá ok, obrigado, Josi. Pode falar, Marilene. Estou na escuta ainda. Eu acho que o seu microfone está desativado. Não, mas eu não estou conseguindo ouvir. Eu não sei se você falou, Marilene, mas a gente não conseguiu ouvir, se você... mas parece que está falando aqui. Você é só eu. Eu não estou ouvindo. Marilene, eu não, eu não consegui ouvir, assim, eu sei que você falou, apareceu, tipo, seu microfone, mas eu não consegui ouvir nada, eu não sei se eu estou com um problema aqui no meu fone, mas eu já mexi aqui, mas não deu nada, não. acho não. que é o dela, professor, porque eu também não saiu para mim, não. eu vi ela, aí... Vê e manda uma mensagem para a gente, alguma coisa, ou manda um áudio também lá no WhatsApp, tá, dona Marilene? Qualquer coisa, a gente se vê por aí, então. Então, por hoje só, então, vamos ver, ou terça, vou ver aí qual dia fica melhor para mim. segunda já tá bem puxado, acho que vai ser terça, tá? Terça, e hoje é quinta, né? Terça e quinta, eu acho que vai ser nossos encontros aí, então. Então, Boa noite aí para vocês, pessoal. Fica com Deus. E tamo Boa lá noite, aí. professor. Até Obrigada. De nada. Tchau.